Fala tudo, Ivi. É Vamos, papai. Tá? Coisa linda? Ô Jimmy, só tem um detalhe aqui esse jogo. Eu tinha, eu tinha que fazer chá com AD, só que eu vou fazer o um AP, Nossa, né? Você nunca faz AD. É, hein? então. Acho que você nem esperava isso, né? Eu não. Eu já esperava o um APzinho já. O é. um padrão fácil. E fodeu, velho. Se o Mr. não ficar forte, fodeu. Eu não, não entendi por que a gente deu esse invade aqui, aqui fazer mistério. Eu também não entendi por que a gente véio? deu esse invade aqui, velho. Ué, mano, aí é quem se fode sou eu, mano. Quem foi, que galera? Deu esse invade aqui, velho? Ué, rapaziada, o que, que eu faço aqui, mano? Tem um, tem um Fiddle me invadindo. Só botaram hardcore velho. Porque, tipo assim. Eu vou tirar o ward aqui, ó. É. Né? isso aqui, velho? Ganha, ganha, velho. ganha, ganha, ganha. Valeu, Bruno Gia. Obrigadão pelo seu Prime com a gente. E seja bem-vindo, meu lindo. Valeu por todo o apoio, papai. Essa aqui Vai, eu quero Fidozão, roubar, Zão, hein. Mama, mama, ah. mama, mama. Boa, mano, é isso É isso, é isso, vambora Folgado esses caras, hein, mano Folgado, velho Será que isso aí já vai aliviar o suficiente do nosso time tá full AP, mano? Esse pequeno early game É tá contra um caçadinho? Eu tô feliz que o caçadinho vai buildar a coração congelado Ah, mano, boa, velho Já tô feliz com o velho é ser, será que esse é o novo counter de caçadinho, mano? Você tem que buildar full AP O full time AP. full AP pra poder lidar com o caçadinho novo Será, velho? Eu acho que é tem Eu tô flash sem ou... ignite, velho Só tem esse detalhe Quem tá sem flash? O... O Zac. Flash é na KS então, tipo agora? Flash, flash. Pô, coitadezinha, né? mano. pessoal só uma faquinha, velho. Será que o Ezinho merece a sua Ô, quero o Drake, viu? Vocês estão estacando pra isso ou é pra dive? Tamo, tamo. O que você quiser aí. Ó, Acho o Fiddle só... lá, nós temos que fazer isso aqui, velho. Pode fazer, aí. eu sou, pode fazer, eu sou. O foda é que eu não queria ultar, mano. Eu sou, eu sou, mas tô subindo já. Você cura, nós, né? Ai, claro, ai, ai. Eu tô eu ficando todo carro. caquinha, mano. Eu quis de full life, mano. Ó, oh, os caras tá vindo, mano. A Caleb tem, tem que smitar. Pode roubar meu bagulho, A Caleb tem que smitar, velho. Que eu tô sem. Nossa, Maquinho. Di. De... Mano, por que o cara Jesus, não smita, Jesus. mano? Meu. Meu Jesus Cristo tem poder. Sangue de Jesus tem poder, velho. Deus é fiel, mano. Deus é fiel. Cabuloso. Deus é fiel, velho. Jimmy, ajuda aqui, Jimmy. Me ajuda, pô. Aqui, Jimmy. Como é esse cara aí? Ah, esse daí é, é demais pra mim. Passa a faca desse aí então pra nós. É isso. Por que, que eu peguei aqui o do outro? O Juninho, o Juninho quando poderou dar né? o. O Juninho assim, matou! O Juninho matou Eu achei que era o verdadeiro, <risos> o tô Eu tava achando que era o verdadeiro que tava matando ele. Eu <risos> assim, aqui de outro, eu tô aqui com você, homem. O único jeito da gente não ficar com esse early game bom é o, é o Fiddle pegando Arauto, Jimmy. É o único jeito, mano. Ele tá indo lá, rapaz, senão. Será que ele já tá lá? Eu não quero guivar, não, mano. Cara. Eu guivo? Será, galera? Que merda, velho. Mas vocês aí, você tá mais forte, velho? Meu Deus, tadinho desse filho. eu não queria ser esse cara não, mano. Se deitar a paia é Papo não. reto, velho. Nossa, sério, esse cara deve estar tá muito triste, velho. Caralho, velho, o Caçadinho jogou muito, velho. Filho da mãe, galera, vocês viram? Tanto que esse cara jogou muito, mano. Podia ter morrido. Não, Jim? deixa eu te dar um pro cara errado, velho. Mas é que Nossa, eu fui folgado. Quêncio, o que esse né? cara aí. Quês, eu que preciso fazer pra você jogar uma de Caim? Ô, Vinícius, vou ser sincero, mano. Zero vontade de jogar de Caim. E Caim é meu perma ban. Eu sempre bano Caim em todo jogo, mano. Então, visando a minha, a minha vontade, velho. Por mim, eu só continuo banindo Caim. É que Caim não é no meu playstyle, tá ligado? Eu não gosto muito dele, não, mano. Que só joga de boneco estranho Exatamente, boizão aí, o boizão já tá ligado, mano É só o boneco esquisito mesmo, se tu não morreu, Jimmy Ele morre, ele morre Vai passar a faquinha nele Pode parar, para não, para não Tira, tira a passiva dele O caçadinho vai tá aqui? Não, não, não tá top, Ele acho. tá sem Quem passiva ou tá com? Aqui... Ai, mano, tá com, tô, né? tá com. A Irelia pode estar tá aqui, né? Nossa, isso vai dar horrível. Mas velho. aí o que que ela fez, pô? Ele tem Qzinho. Olha, leva a boxe, colocar... leva é a box. não Ele perdeu o Qzinho, ele perdeu. Não coloca a boxe pra dar pezinho pra ela, não coloca. Ele perdeu, ele perdeu o Qzinho. Eu não tenho que fazer, pô. Ô, Jimmy, você ainda consegue ver? Nós é conseguir ganhar isso aqui, véi. Mano, eu vou jogar, vou jogar. Não, até eu final, também, hein? eu também vou jogar até o final, mano. Mas, tipo assim, eu não consigo ver, véi. Mas, se nós jogar direitinho, mano, dá pra dar. Se eu aplicar o Juninho, não, o, Jimmy, o Jimmy tá bem. E essa carista não jogar errado também, mano. Essa carista jogar errado, fodeu, velho. Esse é o, pro o problema também. Ô, bonequinho gostoso. Só que ele é ruim, né? Mas Nossa, é, que é que divertido. Que é, que é. Nossa, não vai matar ninguém aqui. Ela, né? ela se matou, velho. Não entendi. O que, que, que, ela que fez, se encontrou mano? na hora, errada? Nossa, eu não sei se foi muito legal lutar ali, mano. sabe porque a Hatch não gosta de Chaco? Vai, Baby Shack, por que, que a Hatch não gosta de Chaco, né? Também não sei. Mas vai receber um buff o boneco, eu fiquei sabendo. Só não sei qual o buff, mas vai ser bufado, velho. Tipo assim, galera, é que Chaco é ruim, mano. Mas. Tipo assim, no competitivo, por exemplo. Chaco é um lixo, mano. É impossível ser viável, né? Mas agora o Chaco na solo kill, mano, se ele ficar fora da curva, fodeu, fica muito roubado, mano. Tipo. O kit do boneco pra solo kill é muito bom, tá ligado? Tá bom, tá bom, nós só não morrer aqui tá bom. Ó, o Fido foi! Usei Ignite nele pra ele não curar tanto. Pô, velho, você cagou nele, velho. Jimmy, Jimmy, eu posso ir? Será, pai? Vamos pegar ele, vamos pegar tem ele. Tem Só não bota a Vox pra dar pezinho pra ele. Ah lá, Jimmy. Um vou tirar cara, as slutinha tá dele, vou tirar as faz, maluco? Tá morto, cara. porra. Ai, ainda bem que Ai, foi cara, eu peguei. Oh, oh, oh, ezinha, que peguei. Oh, ó, o Ezinho, ó, o oh, Ezinho, ó, o Ezinho, ó. Saca comigo, oh, linkado, pai? Não, não, não. Tô ligado no seu clone. Aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, o Ezinho, ó. Ai, seu clone morreu, véi. Quanto? Tá safe aqui, hein. Tá só safe, jogar... tá safe. Acho só tá no... safe. Só um só talento. Um talento aqui. Mano, vocês tá vendo que foi só a Karista ficar longe de nós que deu tudo certo? Morri. Vou ter que sair, vou ter que sair. Quase, vambora, vambora. Matos, cara aí, matos, cara aí. Matrão? Não sei, velho. Eu acho que ele me mata, Botafé. Ah, ele pegou passiva. Você não quer ir aqui, não? Não, não, não, não. Porque o Fiddle. Certeza, é o... tipo, certeza que você não quer. Uai, então eu fui, velho. É que vai ter um Fiddle ultano aqui de ladinho, véi. Não, mas é, ele não é o que seu nada, pô. brotou. Nice. Mata esse Zeke aqui. TP do Cadê o Juninho? Ó oh, o Juninho, dando Sei. fazendo história. Juninho morreu, Juninho morreu fazendo história, velho. Dando free no cara ali. Ó, oh, eu vou, Jimmy, nem correu. Fazer não, um pulo tá no estranho. Ordem. Jimmy! Nossa, se tivesse em você, mas tá no Orne. É isso, pô, é isso. Jimmy, véio. vou parar não, Jimmy! Presta atenção! É isso, é isso. Vamos, vamos, vamos, vamos! Nossa, não consegui, não consegui. No teu range, eu usei mal. Tá vendo? Defendemos no erro deles. É Boa isso, chamada, pô, é Jimmy. Isso. também bem que a gente confiou, mano. E seu ult foi muito bom. Start a Baron? Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser. Start essa porra aí, véi. Apesar de não tá 16 ainda, tá ligado? Tipo assim, é a nossa hora, velho. Eu, eu só quero ver o Zek pulando. Aí, ó. Ó, oh, o caçadinho, ó, caçadinho. Vai, vai fazendo, vai fazendo. De onde que o Fiddle vai vir, hein, mano? Não sei. Tem que lutar agora. Peguei, paizão. Só isso que eu falo, velho. Nossa, se eu morrer não vai ser o worth, mano. Eu vou só sair Poxa, vivo, eu Jimmy. Ó, mas... oh, ajuda, Maqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda, ajuda. Jimmy, isso foi eu esse cara. Era. Isso foi eu esse, cara. O Ward solou, solou, mano. O Ward solou, mano. Você foi engajado? Foi, Ai, tá mano, bom não, Era ruim ficar mid, velho. Eu esqueci de avisar. Só não morre, Max. Só não morre. Se morrer, fodeu. Ali, ali, ali, ali. ali está clinando ali. Ah, você botou duas boxes aí. Clinou? Não, não. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Nossa, foda que se cair aí, tomar BD é foda, velho. Se eu sair vivo, tá bom, mano. Se eu sair vivo, tá bom. Matei Nossa, e sair vivo. Matei e sair vivo, que e vivo Eu nem sei todo, como, mano. Todo, Tá eu dei tem uma no e tá muito preparado, morreu Boa, boa, boa, boa, eu consegui ganhar, ganhar tempo! Eu consegui ganhar tempo! Bora, CC, Jimmy! A mata a Irelha, mata a Irelha, mata a nice! Ezinha agora, mata Bora, a, a Jimmy. Mata Meteu o Eza, meteu o mata o Eza, mata o Eza! Bora, Jimmy! Slow, joga slow nele, GG, GG! Dá GG, dá GG mid, eu paro o B deles! Não! Demide, demide, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Foi mal tá gritando, galera, eu tô empolgado. Ganhamos aqui, eu ganhamos, tela de... Espera, vou até esperar a tela de vitória aparecer. Meu Deus, velho, caramba, velho. Caramba, a gente ganhou esse jogo, velho.